Glórias a Deus, glórias ao bom Deus, <risos> aleluia, graças a Deus estamos ao vivo mais uma vez, mais uma noite, mais uma madrugada com a nossa madrugada do reino em nome de Jesus, amém? Que a paz que excede todo e qualquer entendimento possa estar conosco, não só hoje, mas por toda a eternidade, amém? Glória a Deus. Se você está em paz, diga, Senhor, eu estou em paz, em nome de Jesus. Escreva nos comentários, eu estou em paz, em nome de Jesus. Se você não estiver em paz, escreva misericórdia. Senhor, me dê a paz, a paz que excede todo o entendimento. Eu tenho para comigo, irmãos, que a primeira coisa que o nosso Deus opera no nosso coração é a paz apóstolo Paulo diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda, aliás, que o reino dos céus, desculpa, que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo, amém? Então vamos ler a palavra de Deus, vamos orar e ler a palavra do Senhor, meditar nessa noite, estamos aí atrasados mais uma vez, mas antes atrasados do que nunca, né? São meia-noite e 25, essa madrugada no reino, graças a Deus, não sei contra vocês irmãos, mas eu fico muito alegre de estar nesse momento e poder aqui estar nesse momento peculiar de orar ao Senhor e ler a palavra de Deus Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8 em nome de Jesus a partir do versículo 22 ao versículo 25. e se você não tiver em uma Bíblia eu espero que esteja um exemplar da Escritura Sagrada, mas se você não tiver uma Bíblia por algum motivo, basta você abrir a descrição do vídeo que o texto que nós vamos ler nessa noite está na descrição do vídeo, amém? mas não deixe de ler a Palavra de Deus que ela é digna de toda aceitação foi isso que o apóstolo Paulo escreveu eu concordo plenamente, ela é digna de toda a aceitação. Então, abra sua Bíblia. No um cap... livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Já vai deixando seu like, deixando seu comentário. Compartilhando, para trazer mais pessoas. Eu digo que isso é uma obra de evangelista, porque toda vez que eu vejo um vídeo de outro canal que prega a Palavra de Deus e eu vejo que é uma palavra sadia, que parte da parte de Deus, que é uma palavra pura, como ela é, eu deixo meu like, comento e também divulgo, é, é, compartilho nas redes sociais com os outros amigos, porque assim a gente faz uma obra de evangelista. Porque quando você compartilha, você está trazendo mais pessoas para estar interagindo conosco na Palavra de Deus. E quando você dá o like, você é como se você estivesse dando uma ordem para o YouTube Compartilhar com outras pessoas Porque você gostou do conteúdo Mas se você não gostou também Pode dar dislike É a sua liberdade Amém? E deixa aí um comentário, uma sugestão, uma crítica Mas escreva algumas coisa, alguma coisa Nos comentários a gente estar interagindo Engajando aí Com a palavra de Deus, amém? Antes de nós lermos a palavra Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, rendemos-lhes graças, Senhor Deus, por mais um dia, por mais esta noite, por mais esse privilégio, Senhor. Para mim é um privilégio poder estar meditando a Tua palavra, que para mim é o Pão que nos traz vida e vida com abundância, que esclarece a nossa mente e faz-nos viver e andar na Tua vontade, na Tua verdade nos teus desígnios, nos teus princípios, Pai, Pai querido, Pai Santo, derrama teu Espírito sobre nós, acampa teus anjos ao nosso redor, nos dando livramento, joga por terra todo mal, onde quer que esteja um neste momento, unido conosco em oração, Senhor, repreenda todo mal sobre a sua vida, de cima da sua vida, de paz, saúde, prosperidade da tua parte, Pai querido, Pai Santo, vai repreendendo todo o mal, toda angústia, toda tristeza, e traga a paz, a paz que excede todo entendimento do no nosso coração, da nossa família. No nome santo de Jesus. E acima de tudo, Senhor, nos ensina, não deixe o teu povo, Senhor Deus, confundido, mas nos ensina a viver na tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Abra sua Bíblia ou abra a descrição do vídeo. Vamos ler em nome de Jesus. Lucas 8, 22 diz assim: E aconteceu que, um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. e partiram e quando navegavam e adormeceu e bateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar então os discípulos correram para acordá-lo exclamando mestre mestre estamos a ponto de morrer ele se levantou e ia, repreendeu a tempestade, a violência das águas. Tudo quanto se acalma, tudo então se acalmou e houve perfeita paz. ou glória! Jesus, no entanto, dirigiu aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, Interrogaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas dá ordens e ele e, e lhes obedecem? Glória a Deus. O texto de Lucas que nós acabamos de ler, que não só Lucas relata essa passagem, mas também João e. Mateus Aleluia João e Mateus também relata essa passagem, se eu não me engano o único que não relata essa passagem é aliás o único que não relata essa passagem é João Lucas, Mateus e Marcos relata essa passagem o João ele já fala de uma outra forma ali, já junto ali com a multiplicação dos pães, mas de uma outra passagem que Jesus também é, apazigou a tempestade, mas em um outro contexto. E nesse momento, Jesus diz que pede a seus discípulos que entrem no barco, que era necessário passar para o outro lado. Ele diz assim, passemos para o outro lado. Interessante que ele dá uma ordem imperativa dizendo, passemos para outra margem do lago e partiram. A gente conhece a história, eles entram no barco, Jesus como era homem, 100% homem, o Espírito Santo que estava sobre ele era Deus, estava toda a plenitude do Espírito Santo sobre ele, nós meditamos nisso na live de ontem, mas Jesus era homem, ele veio em carne e habitou entre nós, o apóstolo Paulo fala aos Efésios que ele se despojou da sua glória, o apóstolo João no capítulo primeiro do seu livro ele diz que o verbo se fez carne, o verbo, a palavra de Deus se fez carne, a palavra do Senhor se materializou, se fez carne e habitou e andou entre nós. E Jesus deu, teve sono, entrou no barco, teve sono e foi dormir, foi descansar. Ele deu a ordem e disse, passemos para o outro lado, para a outra margem e adormeceu. Enquanto navegavam, a palavra de Deus diz que ele adormeceu e abateu-se logo uma grande tempestade, os ventos, e a gente conhece a história, de modo que o barco estava quase inundado, e os discípulos ficaram com medo de naufragar, naufragar e correram para o mestre, acordou, e acordou ele, mestre, mestre, nós vamos morrer. Nós conhecemos a história, Jesus se levantou, apazigou a tempestade, tudo se fez paz, ele como o autor de tudo que fez foi feito, tudo foi feito por ele, por ele, sem ele, nada do que foi feito seria feito, porque tudo é por ele, para ele, são todas as coisas, é, João vai dizer que no princípio ele estava com Deus, no princípio era Deus, o verbo era Deus, a palavra, Jesus era a própria palavra que saía da boca de Deus e tudo se fazia, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus falava e tudo se fazia segundo a ordem segundo as palavras que saíram da boca do Senhor então a tempestade ali o mar ela obedece ao próprio Criador a palavra do próprio Criador e tudo se faz paz mas o que eu quero meditar nessa noite brevemente com os irmãos é que Jesus ele dirigiu os seus discípulos e diz onde está a vossa fé? Acho interessante que a Bíblia vai dizer que eles nem dão muita, muita importância àquilo que Jesus diz, mas porque eles estavam com medo, atemorizados, maravilhados e começaram a interrogar uns aos outros e perguntar quem é esse? Quem é esse homem que está conosco dentro do barco? Quem é esse ser que está conosco dentro do barco? Como que pode? Quem é esse que ele manda os ventos, ele manda e dá ordem às ondas? e ela simplesmente obedece, aleluia, quem é isso? Eles ficaram tão maravilhados, tão perplexos, tão atônitos, tão, vamos dizer assim, de boca aberta com o que aconteceu, com certeza eles nunca teriam, tinham visto uma pessoa fazer coisas dessa forma, eles eram pescadores, eram homens do mar, a maioria deles ali, acostumados, é a enfrentar tempestades, e a Bíblia aqui não, não relata que é os doze que estavam ali, mas diz que é os discípulos, e aconteceu que entrando no barco pediu aos seus discípulos, apóstolos, Jesus tinha doze, ele escolheu doze, mas discípulos ele tinha centenas, então a gente não sabe aqui quantos homens na verdade estavam naquele barco, em outras passagens, outros evangelistas diz que haviam mais barcos junto com eles. Essa é mais, mais uma prova que não era só os doze que estavam com ele, mas eram todos os seus discípulos que ele tinha, muitos discípulos. Naquela passagem onde Jesus prega que ele era o pão da vida, os seus discípulos começaram a ir embora, ficando somente os doze, Pedro interroga ele, dizendo que palavra dura que o povo não está aceitando, como se que ele estivesse querendo que Jesus mudasse a sua pregação. Jesus diz, você também quer ir com eles? Aleluia. Se vocês se maravilhar, maravilharam, de eu ter pregado apenas essa mensagem, o que dirá quando vocês virem o Filho do Homem subindo para a glória? Aleluia. Se eles estavam maravilhados aqui com essa, com, esse, com essa demonstração de poder, com Jesus ainda nem glorificado, imagina o que ele fará glorificado. E nós temos relatos bíblicos de coisas tremendas que ele fez depois de glorificado. Apareceu no meio dos discípulos com as portas fechadas, saiu de um túmulo com, com a pedra ainda posta porque se você lê com atenção a palavra que a, o texto o texto não diz que a pedra foi removida para Jesus sair do túmulo mas a pedra foi removida para ver que ele já não estava mais lá portanto o anjo diz assim por que procurar entre os mortos aquele que vive ele já não está mais aquele ressuscitou a pedra foi tirada para que eles vissem que ele não estava mais lá porque Jesus já estava já não estava mais no túmulo então ele fez coisas tremendas, depois de glorificado, depois de, aleluia, depois de ressurreto. E aqueles eles ficaram amedrontados, maravilhados, interrogavam: o que é esse que até o mar lhe obedece? E eles nem deram conta do que Jesus perguntou para eles, onde está a vossa fé? E por que, que Jesus perguntou isso? Onde está a vossa fé? Primeiro que Jesus já tinha ensinado para eles, antes de subir nesse barco, e você lê a cronologia, cronologia bíblica pouco antes, ele reuniu seus discípulos e disse assim, eu vos dou poder, eu vos dou poder sobre os enfermos, eu vos dou poder sobre ah, ah, ah, os demônios, eu vos dou poder, de expulsar demônios, então Jesus já tinha delegado a eles o poder de fazer milagres. Portanto, na multiplicação dos pães, os pães que estavam sendo multiplicados não estavam só saindo da mão do mestre, estavam saindo da mão deles também multiplicados a ponto de eles não entenderem o que estava acontecendo. Depois eles mesmos foram pregar e ficaram maravilhados com o poder que tinha a pregação e os, os demônios saíam em disparada com o poder da pregação no nome de Jesus. Então Jesus perguntou, onde está a vossa fé? Porque ele tinha dito, ele tinha dado uma ordem lá atrás, dizendo, nós vamos passar para o outro lado. E aqui que para mim é a parte mais, mais profunda dessa mensagem, é quando Jesus disse passamos para o outro lado se eles tivessem prestado atenção nessa palavra eles não teriam ficado com medo eles tinham dito assim, olha, pode vir a tempestade pode vir o que for mas o mestre disse que nós vamos passar por outro lado ele não disse entremos no barco vamos tentar passar por outro lado entramos no barco e vamos ver se nós conseguimos passar por outro lado, ele diz: não entremos no barco e passemos para o outro lado. Nós passaremos para o outro lado. Muitas das vezes nós não somos abençoados porque nós não nos agarramos àquilo que Deus diz. Se nós nos agarrássemos a todas as promessas e as palavras que Deus deixa como bênção para nós, como o próprio Jesus diz no Sermão da Montanha, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é considerado como um homem prudente, que a sua casa sobre a rocha e pode vir a tempestade, pode vir a, a, a enxurrada, o vento que for, mas a sua casa fica inabalável, mas imprudente é o homem que não ouve e nem executa essas minhas palavras porque ele é considerado como um homem imprudente, insensato, que faz a sua casa sobre a areia e a primeira tempestade, a primeira enxurrada, o vento vem e tudo logo vai abaixo. É como ele diz na parábola do semeador, que a palavra de Deus é a semente que é lançada no coração, mas logo vem, o, o, a, logo vem os problemas da vida e rouba a palavra do coração. Aqueles pássaros vêm e comem a semente, rouba a palavra do coração e a terra não produz porque a semente foi tirada mas quando a palavra é colocada no seu coração e ela germina, ela produz frutos e você se agarra nela com todas as suas forças, porque a palavra de Deus, ela tem promessas para nós, para todas as áreas da nossa vida, sem exceção, para casamento, para os filhos, para finanças, para o trabalho, para tudo que você imaginar tem nas escrituras sagradas. Se nós lêssemos mais os livros de provérbios, se nós lermos mais os livros de, de, de, de salmos, se nós lermos mais até mesmo os evangelhos, tudo que Jesus ensina é muito mais profundo do que, que a gente pode imaginar. Então, nessa live dessa noite, eu quero, quero deixar enfatizado nessa mensagem, é isso, nós temos que nos agarrar em tudo que Deus nos promete, porque Jesus deixou bem claro que pode passar céus e terras mas as suas palavras não vão de passar o que, que ele quer dizer? tudo pode ser perecível, tudo pode perecer, tudo pode falhar mas a sua palavra não falha eu gosto muito da passagem de Josué que quando ele chega com aquele povo rebelde dentro de Canaã e divide as terras para o povo, ele tem prazer de falar para o povo, olha aí. Vocês murmuraram, vocês reclamaram, vocês duvidaram, vocês quiseram voltar para trás, vocês adoraram outros deuses, vocês é, fizeram feitiçarias, vocês fizeram tantas coisas para desagradar a Deus, vocês afrontaram o Senhor de tantas formas, vocês mataram profetas, vocês fizeram tantas coisas terríveis até nós chegarmos aqui, não acreditava que as coisas iam dar certo, mas olha aí, Deus não nos prometeu que nos colocaria na terra prometida, estamos aqui. É lógico que eu estou falando com as minhas palavras, mas se você ler os últimos capítulos, os três últimos capítulos do livro de, Samuel, de, de Josué, não lembro qual dos três, se não é o último ou penúltimo, ele tem o prazer de dizer isso para o povo. Nenhuma das palavras do Senhor falharam, todas se cumpriram. Aleluia. Estamos na terra prometida. E um dia, quantos se lamentarão por não crer nesse evangelho, em todas as palavras que estão escritas aqui, por achar que foram, por achar que é invenção de humanos, de homens. Tem gente que diz assim, ah, mas foi escrito por homens, é lógico. Será que nós somos tão mimados assim que dele ter o próprio Deus teria que vir e escrever e nos dar na nossa mão Jesus diz que aquele que recebe aqueles pequeninos que ele enviou recebe a ele e quem recebe a ele recebe o Pai que o enviou então quando você recebe a palavra você recebe aquele que enviou a palavra e quando você recebe aquele que enviou a palavra você recebe aquele que inspirou aquele que escreveu a palavra, que é o próprio Deus, e essas palavras não estão escritas aqui à toa, é lógico que nós temos muitos erros de tradução, até chegar ao ponto que nós chegamos, até, até esse exemplar chegar nas nossas mãos, muitos erros de tradução, eu não quero entrar aqui em estudo bíblico, mas muitos erros de tradução chegar até nós, mas os princípios de Deus acerca de salvação, Ele está preservado de uma forma que até entre as, entre as entre linhas os filhos de Deus compreendem, guardam no coração e se agarram a suas palavras e permanecem inabaláveis até o fim. Como que se explica na época da Inquisição, aqueles, aquelas pessoas sendo mortas e mesmo assim louvando a Deus? Aqueles cristãos sendo mortos nos, pelos leões e mesmo assim glorificando a Deus porque eles tinham convicção de que tudo que Deus disse era mais pura verdade. Que mesmo que eles morressem naquele momento, as promessas de Deus de vida eterna, elas são garantidas. Da mesma forma que Jesus garantiu que nós vamos passar para o outro lado. Todas as vezes Deus diz para você, você vai chegar do outro lado, mas como você não consegue ver a parede que está na sua frente, porque seus olhos carnais são é limitados, mas Deus vê lá na frente, Deus vê lá atrás. Jesus já tinha visto a tempestade que ia passar por ela e que ia chegar do outro lado, tranquilo, por isso que ele foi dormir descansar. E quando Ele acorda, Ele ataz, a tempestade, tudo se faz paz, e pergunta aos discípulos, cadê a vossa fé? Por que, que vocês não creram que nós íamos vencer este mar? Por que, que vocês não creram que nós íamos chegar do outro lado? Onde está a vossa fé? Aleluia! não creio que todas as palavras de Deus, sejam qual for, se é manada de Deus... Ela é firme, ela é garantida, porque ela é dita pelo próprio Deus, aquele que prometeu tantas coisas para os seus filhos, e que muitas vezes seus filhos não são abençoados por não se agarrar às palavras de Deus. Quando você lê também o livro de Deuteronômio, onde Deus diz assim, aquele que observar as minhas palavras, andar nos, meus, nos caminhos de Deus ali, vai discriminando ali várias vai relatando em várias bênçãos que seriam atribuídos àqueles que ouviam a sua voz e, e temesse a sua palavra e a seguisse, porque é melhor obedecer do que fazer sacrifício. Amém? Graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus querido, Deus amado, muito obrigado a Deus por esta palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos dar garantias na Tua Palavra que os Seus filhos são mais do que vencedores. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. As Suas Palavras, Senhor Deus, elas são fortalezas, Senhor Deus, para o nosso coração. Porque se ela sai da Tua boca, nós é garantia, é garantia nossa, Senhor Deus, que tudo vai dar certo. Os homens deste mundo, eles falam muitas coisas, prometem muitas coisas, mas são homens falhos e mentirosos, corruptos. Mas o Senhor é um ser glorificado, é um ser glorioso, aliás, e incorruptível, inabalável, soberano e fiel nas tuas palavras. Paulo diz que o Senhor permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Seus princípios são fiéis nos ensina, Pai querido, a agarrarmos o Deus nas Tuas palavras Suas palavras, ó Deus, tem palavras de cura Suas palavras têm palavras de libertação, de salvação de livramento de prosperidade a Sua palavra Senhor Deus, é completa para o nosso coração para a nossa vida mas nós por não conhecermos e não praticarmos a Tua palavra nós somos muitas das vezes limitados a receber tanta bênção a tua palavra, senhor seu Deus, ela descreve mais de 8 mil bênçãos. Mas muitas das vezes nós não conseguimos nem um por cento dela por não crer, por não nos agarrar na tua palavra. Então nos dê força, tua querido, para nos agarrar em toda a tua palavra. Como diz o seu misto, ela também era cura para nossos ossos, ela traz saúde, ela traz paz, uma paz que excede todo o teu entendimento. Então o teu Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê força, aleluia, e que possamos meditar na tua palavra dia após dia, porque ele é alimento para a nossa alma, alimento para a nossa vida, e a segurança para os nossos passos nessa terra, até o grande dia da tua volta, Senhor. Abençoa os teus filhos, abençoa cada um que está orando conosco neste momento, repreenda todo o mal, traga paz, saúde, alegria, prosperidade e sabedoria, Senhor para tua honra e para tua glória, em nome de Jesus, amém Senhor, amém Pai, graças a Deus, se você crê, escreva aí, <coughs> diga, escreva aí nos comentários, amém, graças a Deus, deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão, é, sua sugestão de tema para a nossa própria, próxima live escreva aí nos comentários uma crítica, uma coisa que você acha que precisa, precisa melhorar ó. fale nos comentários nos ajude a fazer o melhor aqui nessa live na madrugada no reino em nome de Jesus, deixa o seu like se não for inscrito, se inscreva ativa o de notificações participe conosco nas lives compartilha para que mais pessoas estejam conosco, faça essa obra do evangelista, compartilha, traga mais pessoas para estar examinando as escrituras conosco, porque o povo hoje sofre por falta de conhecimento, e não é conhecimento acadêmico das coisas deste mundo, mas conhecimento teológico, conhecimento de Deus, conhecimento das escrituras sagradas, amém? Faça essa obra do evangelista em nome de Jesus e que Deus te abençoe, e que a graça e a paz que excede todo entendimento possa estar nas nossas vidas, não só hoje, mas por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Se você crer, diga e escreva aí. Amém. Em nome de Jesus. Te espero amanhã. Não, amanhã não, né? Mais tarde. Às 23h56, da nossa madrugada no reino. Em nome de Jesus. Fica na paz. E até mais tarde. Glória a Deus.